Chegamos para cá na década de 90, né, em 1991. Vem para cá com um vestido de um, um norte-americano, foi né, o nome que chamei o Nick, né, seu Ricardo, que se denominaram Beija Flor, né? Ele tinha uma loja, ficava do Beija Flor, lá na rua Quintino Cocayoga, onde vendia artesanatos indígenas né, de todos os povos do Brasil. Então, eu tinha vários contatos com vários é, lideranças, parentes, né, que ele trazia para ele o um produto né, na loja dele lá em de Manaus. E lá ele conversava que, que seria bom é, construir ou fundar uma, uma fundação chamada Beija Pro para venda né, e exportação do nosso produto. E que mais viável perto de, de nós de lado do. Ou o alto ia mudar alto, do rio Andira, lá de cima da cabeceira, para trazer o produto ou, ou ao invés de trazer o produto de lá, vinha para cá, passava dois, três meses aqui na, no rio Eva, né? é, tirando Aproveitando a matéria-prima, confeccionando, e o americano vinha, buscava, né? e exportava E dava o dinheiro de volta para os artesões, né? para os parentes aqui né? E aí nós tínhamos que levar bastante produto para nossa área para nossas comunidades, o retorno né? Daí começou é, isso em 91 Quando foi em 1999 Apareceu aqui um senhor por nome é, Antônio Tadeu Drummond, Geraldo Que se titulava, que se dizia Procurador do Americano, do, do seu Ricardo E aí nós ficamos preocupados Porque ele chegou aqui com um documento De... de, de, de pra... pra aqui né De... de telefone de poço, né? que nós tínhamos apenas 15 dias para desapropriar a área e abandonar a área que era dele, e nós procuramos um americano para saber o que está acontecendo, ele falou, né? esse aí é um, um cara que usou de má fé, fez eu assinar uma, uma procuração irrevogável e retratável, né? eu assinei, como eu não conhecia é, as leis do Brasil, ele era norte-americano e assinou, né? e aproveitando essa procuração ele começou a tomar todos os bens do americano, Inclusive aqui na, na nossa área, onde nós residimos até hoje tive com documentos dizendo que nós tínhamos 15 dias para desapropriar a área dele E que ele iria fazer loteamento chamado Belo Horizonte Para vender as terras E nós queria menos pra, e nós estávamos aqui para poder trabalhar com o nosso produto né? nós, nós sempre é, fizemos o manejo sustentável de cada matéria-prima né? Porque nós possamos no outro mês estar tá pegando a mesma coisa Enquanto nós queríamos essa área para preservar e cuidar, ele queria para derrubar tudo, né? Tirar, acabar toda a mata aqui, a reserva, né? E construir casa. Né? Então, daí começou uma luta que durou por 17 anos. Né? Quando, como a gente não queria sair daqui, ele em seguida entrou com uma, uma máquina, um, um trator D8, onde ele derrubou várias casas, né? Aqui por, por trás, nossos parentes. aí nós começamos a se movimentar aqui. Se se reunir, se agrupar em grupo, nós gritamos, né? Peguei uma flecha, para batando né? cada pouco tinha uma arma tradicional. E aí nós botamos um para cima, né? Para que eles recuassem, né? Então, assim, todo ano ele fazia um tipo de, de invasão dentro da comunidade. Chegou a ter, ter participação da, na época da polícia militar aqui do município, né? E chegou aqui, deu vários, vários tiros, disparos, né? Com arma de fogo, né? para cima da, da gente, né? E nós respondíamos de lá também com artículos também. Então foi uma luta incansável, né? 17 anos não foi 17 dias, né? Aí nós tivemos a ideia de procurar a nova cartografia social da Amazônia através do professor Alfredo, né? E, e aqui nós não tinha nenhum documento bom que, que dizia que a gente, que o americano tinha dado pra gente, né? né? Não tinha nada. Então aqui nós criamos um fascículo um depoimento de todos os moradores aqui da beija-flor e aí criamos um documento que podia dizer como é que nós chegamos aqui, como é que era a nossa luta, né? o que, é que nós estávamos enfrentando. Então todo todas as quinta-feiras, né, na, na audiência que tinha na, na Câmara Municipal, né, que tem toda, toda, toda semana, a gente levava esse parceiro e deixava lá, cada mês, que a gente pudesse olhar pela gente, né, ver O que está acontecendo, né? E os massacres que continuavam, as máquinas entravam e saíam, e era aquela correria, né? Aquela luta, né? Toda todo aquela perna que nós tava lá, 12, 13, 20 indígenas lá, tudo, a caráter, lá, eles olharam assim, mas pô, vamos dar uma, uma pausa, vamos abrir uma, uma pauta para esse pessoal, todos aqueles que estão aqui, né? Aí foi quando eles olharam de facinho, e viu, né? O que nós tava passando aqui. foi aí que os, o prefeito ele criou uma lei de desapropriação do grileiro dando as terras para a comunidade de né, flor né? Na época foi o, o ex-prefeito Fúvio Pinto, né? Ele desapropriou as terras, né? Do veleiro, e deu as terras para a comunidade de Peja flor E todos os vereadores apoiaram, então foi uma, uma vitória naquela época, né?